Sandra Almeida, a Sandra Fazenda Almeida <risos> é atualmente a diretora executiva da APDIC, a Associação Portuguesa de Desenvolvimento e Comunicações, que é uma associação setorial que uh, junta as empresas de Tecnologias de Informação, Telecomunicações e Mídia uh, e que uh, procura dinamizar tudo o que são temas ligados à transformação digital da economia e da sociedade. Isto a é Sandra profissional, não é? A Sandra, pessoal, é, é mãe de, de dois filhos, uma menina de 14 e um menino de 11. Morou os últimos sete, está a morar nos últimos 7 anos em Lisboa, apesar de ser Lisboeta, mas morei 13 anos no Porto estudei 4 anos no Algarve, fiz um ano em Cardiff, no país de Gales, no Erasmus. Sou formada em turismo, não tem nada a ver, foi uma mudança de vida bastante grande. Portanto, eu trabalhei mais de 30 anos na área turismo, na área do turismo, desde consultadoria, agências de viagens, operadores turísticos, aulas, organização de feiras, de eventos, consultadoria internacional. E depois cheguei então aqui à PDC, mais numa ótica de gestão associativa, pela minha experiência de gestão de projetos e gestão associativa. Eu sempre gostei muito da, da componente da gestão da, gestão da associação, porque acredito muito naquilo que é o poder da colaboração uh, e, e faz parte da minha forma de estar e de ser e da forma como eu também giro os projetos, de procurar juntar vários interesses, construir pontos, deixar várias sementes. Uh, eu costumo dizer que uma conversa entre duas pessoas tem sempre sementes, não é? E a gente rega ou não rega as sementes, só vai ou não colhendo os frutos, mas no contexto, é assim no contexto profissional. Eu sinto bastante realizada em todos estes projetos que procuram juntar vontades de várias, várias partes e construção de projetos um, neste caso associativos, não é? mas projetos que cumpram um objetivo maior de servir vários interesses, de várias instituições. Portanto, foi assim que cheguei à PDC. <risos> Olha, eu acho que todos os setores eram mares muito mais calmos há 20 anos atrás uh, do que são agora. Portanto, acho que isto, esta aceleração que a gente tem assistido no mundo, não só pelo, traduzida, pelo claro, pela componente digital, mas também pelo facto de termos Sofremos uma pandemia que alterou todo o nosso modo de vida, de confraternização, de trabalho, de ligação entre família. Portanto, eu acho que todos os setores sentiram-se completamente avassalados e modificados e com necessidades de se reinventar. No contexto da associação da APDIC, nós surgimos há 36 anos atrás. 36 ou 37, já nem sei bem, uh, e portanto o mundo ainda era muito mais cinzento nessa altura, <risos> ainda era mesmo cinzento. A, a televisão ainda era a preto e branco e, e daquilo que é a história que eu, que eu li, portanto não é a minha história, não é. que eu só estou na Associação há 4 anos, mas na história que eu li, que me falaram e que o meu presidente me conta e quando participamos às vezes em algumas reuniões, uh, era, um, era um mundo muito mais uh, com menos empresas, aliás a Associação surgiu para ser uma associação de, de profissionais do setor das telecomunicações, e só depois é que foi fazendo um processo de alargamento, porque havia muito poucas empresas, haviam só empresas estatais, e, portanto, à medida que, foram, que foi surgindo concorrência e novos operadores e novos players no mercado, é que a associação foi mudando de uma associação de profissionais para uma associação de empresas. E atualmente temos um misto, nós temos cerca de 400 associados individuais e depois temos 120 a 125 associados institucionais, que são as empresas que depois também, claro, trazem os seus associados. Um, mas essa mudança ocorreu uh, no desenvolvimento destes 30 e tal anos, daquilo que era o surgimento digital das tecnologias de informação. Mas até há uma piada que que, que já é muito comum, que é o que, se, o que é que mudou mais ou o que é que acelerou mais a transformação digital. Não foi o GIA hoje nas empresas, foi uma pandemia por Covid-19. Portanto, eu acho que, efetivamente, isto veio mudar Todo, todos os setores e no contexto da associação também nos obrigou a repensar o que é que nós estávamos a fazer e como é que podíamos continuar a ser úteis para os nossos associados, para as nossas empresas e responder aos desafios. Portanto, nós, na, a nossa primeira resposta foi uh, tentar perceber quais é que estavam a ser as dificuldades associados, associadas, com aquele lockdown, não é? Um, como, é que foi, uh, como é que as empresas responderam e sentimos que podíamos dar o um exemplo às outras empresas que não eram tão tecnológicas, porque acho que toda a gente pensava assim, bem, se as outras empresas tecnológicas, um call center, um grande operador, consegue uh, ir pôr toda a gente a trabalhar em casa, vamos olhar como é que eles fizeram, porque eu muito mais pequenina que se calhar consigo perceber essas boas práticas, que tipo de truques, ferramentas é que eles utilizaram. Portanto, primeira, das primeiras coisas que nós fizemos foi Covid-19 Digital Reply, criámos uma newsletter que lançávamos todas as semanas, que era o que é que as nossas empresas estavam a fazer em prol uh, dos, dos seus clientes e de outros parceiros e não clientes. Tudo, não sei se te recordas, mas existiam imensas uh, ofertas de serviços, de produtos, de gratuidades para ajudar mutuamente e, portanto, nós fizemos, começámos a fazer essa newsletter de Covid-19 Digital Reply e depois começámos também a fazer eventos... Um, em torno de partilha de experiências de que é, como é que as empresas estavam a resolver um, os, as suas dificuldades. De, e, e até foi engraçado porque pá, tivemos coisas super simples de partilha de informação, mas que para algumas empresas de menor dimensão ah, não sei se isto ser bem interpretado o que eu vou dizer, mas era, eram exemplos tão básicos, mas que às vezes as pessoas não só correm do estilo de... vamos todos para casa de um dia para o outro, a maior parte das pessoas podem nem ter capacidade na sua casa, ou não terem uma cadeira confortável, ou não terem computadores para os filhos, e nós tínhamos exemplos de empresas nossas que desmobilizaram computadores que tinham lá para os filhos, dos seus colaboradores, tínhamos, tínhamos exemplos de cadeiras, de um dia aberto em que as pessoas puderam lá ir buscar material de escritório para trabalhar a partir de casa porque não sabia quanto tempo é que era. Ou seja, de, de, num espírito muito mais de entreajuda e de pequenas ações que se podiam fazer, não é? Um, e que falar só sobre isso eu acho que também já ajudou a todos coletivamente a pensarmos e a atravessarmos as dificuldades inerentes a esta mudança assim tão rápida mais facilmente. Portanto, isso, isso foi a nossa resposta logo para o covid E depois procurámos também reinventar os nossos eventos, porque a Associação vivia muito da organização de eventos presenciais, de networking presencial, portanto, nós fazíamos vários pequenos almoços, uh, uh, os Digital Business Breakfast com 100 pessoas, uh, um, em hotéis, em que tínhamos um, orador, um conjunto de oradores, normalmente tínhamos um, um, um keynote, alguém que falava sobre uma temática, e depois tínhamos um painel de debate, e as pessoas que estavam ali no pequeno almoço acabavam por uh, confraternizar e discutir e aprender um pouco mais sobre aquela temática. De repente achaste de poder estar em eventos presenciais um, e, e tínhamos que pensar como é que íamos fazer isso. Eu lembro-me que o primeiro webinar que nós fizemos foi o tema da cibersegurança, em abril de 2020, abril de 2020, portanto agora que o tema da cibersegurança está tão quente, o primeiro webinar que nós fizemos, a primeira foi uh, sobre cibersegurança um, em trabalho remoto, como é que o trabalho remoto afetava, o tema podia afetar ou podia fragilizar as empresas, de ciberataques, e tivemos mais de 600 pessoas online a assistir, pá, incrível, não é? Juntámos ali tipo seis pequenos almoços, <risos> seis pequenos almoço, mas foi, foi, foi super interessante e isso permitiu-nos também perceber um bocadinho e aperfeiçoar aquilo que era o, a forma como nós contactávamos e a tipologia de eventos que fazíamos. Hoje em dia já se vulgarizou, já não se tornou tão exclusivo, se numa fase inicial tínhamos estas avalanches de pessoas sedentas de informação e com uma disponibilidade de tempo para participar neste tipo de eventos, porque era tudo novo, depois começámos a também ficar cansados do ecrã, começámos a ter ainda uma proliferação de, desta tipologia de eventos muito maior e, portanto, a coisa banalizou-se e não se torna tão exclusiva e hoje em dia tens que pensar muito bem no que é que estás a fazer, o tempo que estás a pedir às pessoas e que estás a entregar um conteúdo muito mais sucinto, relevante. É tipo um, um, uma, uma injeção, não é? Tem que ser uma injeção muito mais bem dada para, as, para, para cativar as pessoas. Um, portanto, pronto, temos feito temos feito assim um pouco esse percurso de reinventar temas, perceber quais são os temas que mais interessam. Claro que o tema do 5G era incontornável. No ano passado lançámos as Talk Communications, que eram eventos digitais só para falar sobre os temas das telecomunicações. Mas ainda estava também a decorrer o leilão do 5G. Portanto, fizemos algumas coisas em torno do 5G, mas sentimos que também não podíamos ir muito além, porque os principais intervenientes, que eram os operadores, estavam, estavam, estavam em silêncio, não é? Por estar a decorrer o leilão. Um, e agora este ano estamos, lançamos hoje <risos> o podcast uh, Dot Topics, uh, dedicado ao 5G, um, já justamente procurando dar resposta àquilo que pode ser uma necessidade de esclarecimento sobre esta nova rede de, de telecomunicações. O nosso congresso pá, também reinventámos, também foi assim uma aventura imensa. Portanto, nós já tínhamos decidido em janeiro de 2020, muito antes, decimos em janeiro de 2020, que íamos adiar o congresso porque queríamos reposicioná-lo para o primeiro semestre do ano. O nosso congresso estava a acontecer em outubro e nós queríamos reposicionar para o, para o primeiro semestre um, e, portanto, tínhamos logo decidido que só fazíamos em 2021. Portanto, nesse aspecto até nos correu bem. Aquilo que foi o mais desafiante foi que nós assinámos dois dias depois dos primeiros casos de Covid-19 conhecidos em Portugal, portanto, foram conhecidos dia 3, se não me engano, e nós no dia 5 de março, de 2020, assinámos uh, um, um memorando de entendimento, um contrato de programa, com o IFP, com o Conselho Coronador do Instituto de Superiores Colociais Politécnicos, a que mais tarde depois se juntou também o ISCTE, para criar o Programa PSEQUIL, um programa de requalificação para, para novos profissionais na área tecnológica. E isso bebia de uma vontade que as nossas empresas andavam uh, a expressar há algum tempo, que era de que houvesse uma resposta associativa do setor para combatar aquilo que é as dificuldades, as carências de recursos humanos qualificados para o setor das tecnologias de informação. Eu acho que é importante a requalificação para o cidadão. Para nós podemos, cidadão, podemos ser cidadãos de pleno direito, temos que ter mais competências digitais, porque na verdade aquilo que é a nossa vida hoje em dia já até sinto existe desde a entrega do IRS até receberes uma receita em, num SMS ou teres acesso a agendamentos online. Portanto, eu acho que só para, exercer, para, para termos uma cidadania, cidadania plena precisamos ter algumas competências digitais. E vamos estar sempre a correr atrás do prejuízo, porque um, eu sinto a responsabilidade aqui na associação de nós estarmos sempre na dianteira do que está a acontecer. Pá, não conseguimos, é impossível. Há sempre coisas novas, novas tecnologias, novos programas, novas formas de fazer as coisas. Pá, nós já estávamos a estabilizar o tema mais ou menos do, do evento, do nosso congresso, como eu estava a dizer, a pensar que tínhamos encontrado aqui um modelo G, que era um modelo tipo televisivo, que juntava o melhor do digital com o melhor do ecrã, da televisão. Ah, e agora temos o um metaverso, se calhar vamos ter que também criar, começar a pensar como é que a gente vai ter um evento também com uma componente virtual, estarmos lá em avatares, como é que isso vai interagir entre o mundo real e o mundo virtual. Portanto, nós vamos estar sempre a correr atrás do isso. Uh, mas eu acho que o tema da requalificação, em termos profissionais, que era uma, uma temática que tu estavas aí a abordar, né? acho que é bastante importante um, e acho que é desafiante para as empresas perceberem bem qual é que é o tipo de competências que precisam. Eu acho que uma empresa de forma muito individual, com esta com esta aceleração e este mundo em constante mudança, não consegue. Eu acho que tem sempre que recorrer a empresas especializadas que lhes permitam indicar, ou pelo menos dar pistas, de quais são as melhores soluções e respostas tecnológicas ao... Uh, softwares ou programas, não é? Hoje em dia é quase tudo as a service. Significa que já ninguém compra como nós antigamente comprávamos. Se calhar quem nos vai ouvir vai dizer isto é mesmo, é mesmo malta antiga. Hein? Comprávamos as disquetes dos programas e, e fazíamos o download e aquele programa era nosso. Não, agora é tudo as a service. Nós pagamos e está sempre a constante atualização e tu consegues ter sempre uma versão atualizada, mas não és dono. Pagas o serviço de atualização, Vamos ao Spotify. Não é? É um bom exemplo para a malta jovem que nos possa estar a ouvir. Eu acho que as empresas precisam ter alguém que os aconselhe sobre aquilo que são os melhores serviços e produtos tecnológicos que devem ter e, em função disso, é que conseguem identificar as suas carências de recursos humanos para trabalhar e operacionalizar essas soluções que vai implementar. No nosso caso, do Programa Pesquilo. Isto nasceu da vontade das empresas mais digitais, não é? que já tinham uma componente mais digital. Portanto, que já sabem concretamente que tipologia de profissional é que, precisa, que precisam em termos de competências digitais. E, portanto, o programa é altamente inovador e é identificado como uma boa prática a nível europeu, porque parte das necessidades das empresas e em que as empresas se comprometem a confiar com os recursos após o processo de formação. E isso é completamente distinto, porque não parte de... Fazemos um inquérito às empresas, as empresas dizem, sem qualquer compromisso, que querem profissionais desta área, a malta forma e depois eles contratam ou não. Não, não. A gente só forma depois de haver um contrato com uma determinada empresa que se compromete a ficar com aqueles recursos. E isso vem logo a verter as regras todas do show. Pronto. Claro que este compromisso por parte das empresas e com o um compromisso de contratação com um salário de euros no final da formação, com o subsídio de alimentação incluído, portanto há este compromisso, que é, é o salário baixo, por assim dizer, fez com que as empresas só solicitam recursos com elevado grau de compromisso porque, e têm que ficar com 80% das pessoas que solicitam, no mínimo, o ideal é que fiquem sempre com 100%, mas pelo menos o mínimo é 80%, um, e a componente de formação, então, é totalmente assegurada uh, pelo Estado, pelo IFP, um, e os candidatos também recebem o um salário mínimo nacional durante a formação. Enquanto estiverem em formação numa instituição de ensino superior, porque também é outra das vantagens ou da, das características do programa é que a formação está a ser ministrada por instituições de ensino superior, um, e que eu já te falo também um bocadinho como é que eu acho que isso contagia e tem outro efeito perverso, perverso não, benéfico, uh, no, na, no ensino superior, mas o facto também de correr em instituições de ensino superior, nesse, nesse momento os candidatos recebem o salário mínimo pago pelo, pelo IFP na mesma e quando passam para a, a formação profissional enquanto este trabalho pelas empresas, aí é que passa a ser a própria empresa a suportar o, esse salário mínimo e no final da formação então a, a contratar as pessoas por 1.200 euros. Ah, Estava a dizer que eu acho que, que tem um efeito muito benéfico também, e por isso é que o, o Ministério do Ensino Superior também subiu a bordo deste projeto, porque uh, nós acabamos por contagiar uh, as instituições de ensino superior e os docentes de, de áreas tecnológicas, e às vezes até de áreas de gestão quando trazemos um ERP, quando estamos a ensinar, por exemplo, um SAGE, um SAP, um, porque um, estamos a aproximar daquilo que são o que é a valorização que o mercado tem, daquilo que é a capacidade formativa da instituição de ensino superior. Portanto, se, se tu estás ali a formar num programa de requalificação profissional em seis meses, em que dás a creme de lá creme da formação, porque não consegues dar tudo, não é? Tens que selecionar também um shot de, de, de formação que habilita aquelas pessoas naquele período de seis meses para começarem a ser eficazes ou eficientes do ponto de vista profissional, também estás a dar ali sinais para dentro da instituição de ensino superior, para os formadores, para os professores daquela instituição, sobre o que é que está a ser valorizado pelo mercado de trabalho. Portanto, eu acho que isto também tem um efeito de contagem muito bom nas instituições de ensino superior. Olha, nós temos procurado ajudar nessa luta, mas também dizer-te o seguinte. Eu, por um lado, eu revejo-me nessa tua afirmação de que há muita coisa que precisa ser mudada, mas eu acho que já houve muita coisa que mudou no contexto mesmo do ensino superior público e privado. Se calhar, ao nível do privado, há outra agilidade, mas nem sempre também há vontade, porque um, se, ou seja, se o ensino público uh, pode demorar um bocadinho a arrancar, quando arranca tem um efeito de arrastamento muito superior, porque o ensino privado acaba por correr um bocadinho atrás também, não é? Um, mas uh, eu, eu noto que eu, te, eu dei aulas até há... Estou na PDC há quatro anos, até há quatro anos. Eu deixei de dar aulas no ano em que vim para a PDC, aulas no ensino superior. E, portanto, dei aulas na universidade, no Instituto Superior Politécnico, em instituições privadas. E aquilo que eu senti foi que, uh, ao nível do Instituto Superior Politécnico, e estou a falar, até posso dizer mesmo, do Instituto Superior Politécnico do Porto, nós estávamos com uma grande alteração uh, do modelo de aulas. Uh, portanto, nós, só para te dar uma ideia, nós criávamos, tínhamos um projeto que era criado no início do ano, do início do ano, no primeiro ano do curso, em que era um projeto que acompanhava o aluno, era, portanto, era uma aprendizagem baseada em projetos, e que era um projeto que acompanhava o aluno até ao final do seu curso. E durante esse processo, Todas as, todas as uh, disciplinas contribuíam para a formação desse, desse projeto e, já não me lembro se era semestralmente ou se era no final do ano, mas acho que era, era semestralmente e depois no final do ano, ou seja, no final de cada semestre, os alunos tinham uma componente da sua avaliação baseada no contributo daquela disciplina para aquele seu projeto. Pá, e eu, eu, eu, vou concretizar mesmo para ser mais fácil a quem está a ouvir, portanto era um curso de gestão hoteleira, e o aluno tinha que escolher um projeto de alojamento, não tinha que ser hotelaria, tinha que construir um projeto de alojamento, que podia ser desde um turismo de espaço rural, um alojamento local, mas idealizar o seu processo. E todas as disciplinas contribuíam para esse, para esse projeto, todas. E, portanto, ele quando chegava ao final do curso, acabava por ter uma, uma, uma, uma, uma experiência mais hands-on, porque fazia, conseguia perceber qual era o contributo daquela disciplina para o seu futuro profissional. Algumas têm maior fito, outras não têm, mas isso também obriga os próprios professores a, a, a modernizarem a forma como lecionam, a dar a sua, as, as, as suas matérias, por assim dizer, de uma forma bastante pragmática, que é dar-lhes as bases na mesma, dar-lhes as pistas como é que eles podem descobrir mais bases, como é que eles podem instruir, porque as coisas também não sempre em alteração. A informação não pode ser cristalizada e muitas das vezes o problema é esse. Quando tu estás a dar numa componente prática, tu tens obrigatoriamente, o teu professor e o, e o aluno têm que perceber como é que vou atualizar esta informação, porque aquilo que é hoje pode não ser amanhã, seja ao nível da legislação, seja ao nível fiscal, um, seja ao nível de acesso à informação, e, um, e, portanto, eu acho que tem havido esta mudança. Claro que a grande, grande dificuldade é tu dar também as ferramentas e a formação necessária aos docentes, porque são eles uh, que vão ser os indutores uh, desta grande mudança. Mas só para te dizer, no contexto da PDC, nós temos uh, é, uma, é um tema que, que nos afeta muito porque em última análise nós agora com o upskill, estamos a trabalhar o problema já no fim na chegada do mercado de trabalho, mas isto é trabalhar na raiz do problema, não é? Trabalhar na educação, é trabalhar na educação e informação, é trabalhar na raiz do problema. Portanto, o que é que nós temos feito? Olha, eu, por exemplo Voluntariei <risos> para ser a coordenadora do Grupo de Trabalho de Competências e Qualificações Digitais do Conselho Estratégico de Economia Digital da CIP. Portanto, nós estamos agora a trabalhar num plano de ação eh, com um conjunto de propostas que possam justamente resolver alguns destes problemas que estão na raiz, em termos de docência, em termos de infraestruturas nas escolas, em termos de formação, em termos de identificação de quais é que são as profissões do futuro e o que é que nos falta em termos de competências, ou em termos de ofertas formativas. Esse é um dos casos. O outro é, nós colaboramos, nós fazemos parte da coligação para a empregabilidade digital, que também faz trabalhos nesta área Uh, e estamos justamente agora também a trabalhar num plano de ação para a identificação das competências digitais necessárias, do futuro. Um, o, próprio, o nosso próprio presidente, Rogério, é presidente do Fórum uh, Portugal Digital, está ligado a, a, a, ao INCOAT, que é o Programa Nacional de Qualificações Digitais. Portanto, nós temos procurado acompanhar e colaborar e dar pareceres e envolver as nossas empresas sempre que somos solicitados. Por exemplo, este ano que passou, também houve, este ano que passou, porque ainda não houve, sei que continuou, mas o ano passado foi desencadeado pelo Conselho Nacional de Educação, que é um organismo que foi, é formado, é formado, ou é, assim, é, é formado, não, foi criado no contexto do, da Assembleia da República e o Conselho Nacional de Educação, Uh, elabora um conjunto de recomendações uh, à Assembleia da República e, e em última análise também ao Governo, neste contexto da educação. E, foram, e foi feito então um trabalho para identificar aquilo que é o futuro da educação uh, digital em Portugal. E portanto, houve aqui uma, um conjunto inicial de, de audiências. A PDC participou. Antes disso, o que é que nós fizemos? Criámos grupos de trabalho internos com as nossas empresas, em que as nossas empresas disseram qual era a visão deles, como é que eles podiam ajudar como é que eles achavam que podia ser a resposta. Porque há muitos paradigmas que podem ser completamente alterados. Nós falamos sempre, lembramos-nos sempre que eu venho, eu lembro -me. Não, nós não, eu lembro-me, <risos> falando por mim. Eu lembro-me do, do, do, do Magalhães, não era? Do, do computador, que quando foi apresentado era uma grande revolução para as escolas, porque era, a capacidade, era a capacidade, dar a capacidade aos nossos jovens, desde a terem o seu próprio computador, familiarizarem-se com aquilo que eram as tecnologias e isso mas se calhar o paradigma mesmo mudou, se calhar na mesma ótica que já não tens o tema da posse, pode ser o tema do serviço, se calhar já não precisas ter computadores na escola, se calhar podes ter as a service também, portanto, ou seja, tudo isto mudou e nós temos que olhar para todas estas questões sem, dogma, sem dogmatismos, sem estarmos presos àquilo que é a estrutura do passado, se calhar ser um bocadinho mais arrojados e, e ver que tipo de soluções novas é que eu tenho para responder aos problemas das minhas escolas, dos meus jovens, dos meus por exemplo, uma das coisas que nós também procuramos ajudar durante o contexto da pandemia foi, junto das nossas empresas, responder a pedidos que nos chegavam de compra de equipamento, de ligações de telecomunicações. Nós facilitávamos muito essa ligação com as nossas empresas, identificação de temas que a gente podia responder por via de, de, de ações de beneficência, doações. Outras até era mesmo só de capacidade construtiva, mas de alocar para Portugal aquilo que era preciso. Tanto a associação, com, juntando as várias empresas do setor, consegue também uh, ser catalisador de algumas mudanças, não é? É uma pergunta difícil porque eu acho que o, que o que eu te posso enumerar, tu vais acrescentar e eu vou concordar contigo. E alguém vem e fala noutras outras dores e eu vou concordar também porque... Porque o tema é, é bastante abrangente e, e as mudanças são tão rápidas e tão célebres e, e há tantas ameaças e tantos... Para mim, Sandra, o que é que eu sinto como mais... Pá, em termos mesmo muito pessoais e não profissionais, o que eu sinto como mais perigoso... Bom, é bem perigo, sim, é perigoso, mas é o tema de, da tecnologia estar ao serviço da humanidade. É de nós deixarmos perder a oportunidade, de não termos capacidade de resposta, de antevisão, daquilo que precisamos de fazer antes de acontecer nós só reagimos quando nos estão a pisar o sapato. A gente até tem lá o pezinho, acha que, vai, que o carro vai passar, mas só quando o carro nos passa por cima do pé é que a gente senta dor. <risos> e eu acho que é ao nível de, da tecnologia, da desinformação, da informação, de eu acho que nós só quando ultrapassamos alguns limites que colocam em causa a nossa humanidade é que é que nós vamos procurar corrigir os temas. Isso é que me deixa um bocadinho mais preocupada. Um, pá, assim, é um pouco ingrato falar assim nestes termos, porque tem as empresas de mídia no contexto da associação, mas há muito pouca diferenciação entre aquilo que são a informação que nós temos acesso, não é? Há uma homogeneização de informação, principalmente televisiva, bastante grande. Tu faz um zapping num telejornal e parece que aqueles alinhamentos são todos iguais, não é? Eu, eu forço-me a ver o telejornal em França, é um espanhol e... Al Jazeera, vejo Jazeera, porque me dá também uma visão do um mundo bastante grande. E, e às vezes quer ter uma visão um pouco mais global do que é que está a acontecer e ter outras perspectivas, tenho que fazer esse trabalho. E, e, e há sempre a expectativa, cada vez que surge um novo, um novo player no mercado, ou principalmente com este forte pendor informativo como surgiu agora, pá, que fosse um, fosse um pouco diferente, não fosse mais o mesmo, não é? Um, pronto, e isso acaba... Se eu, que tenho 45 anos, sinto isso, mas cresci com as televisões, cresci com os telejornais e valorizo, e sei valorizar e sei distinguir o que é que é o bem e o mal, as novas, as novas gerações vão ter muito mais essa dificuldade. Primeiro porque as novas gerações têm um blended, não é? Está muito mais misturado o que é que é o bem e o mal, porque crescem a acreditar muito mais naquilo que vem online do que... E porque eles, quando vêm online, têm aquela sensação de controle. Eu vejo o que quero e agora apetece-me e agora não me apetece. Enquanto que, quando estás a ouvir rádio ou quando estás a, ouvir televisão, estás a ouvir televisão, podes fazer zapping, agora também já podes chegar para a frente ou para trás, mas quer dizer, para a frente não podes chegar. <risos> a não ser que já tenha dado, mas senão não, faz, não consegues chegar para a frente, não é? E, portanto, não há essa, tanto essa sensação de, de autocontrole. Portanto, a resistência de um, de, um, de um jovem para estes formatos que não controla tanto é maior. E, hum, e portanto, Há aqui Pode haver aqui uma perda de, de audiências, que há, de certeza, porque eu vejo, pela, da mesma forma que estavas a gerir, há bocadinho a fazer aquela equiparação da educação com, com a tua experiência, eu vejo também pela, pela que são os meus, forma como os meus filhos consomem, uh, ou não consomem rádio, consomem Spotify, consomem YouTube, ou não consomem televisão e consomem streaming, e, conforme, e consomem também YouTube, não é? Uh, ou então, quando vão à televisão, vão sempre ver coisas que já deram, que é para poderem chegar justamente para a frente. Portanto, eu acho que isso há um perigo bastante grande de, de as pessoas não saberem identificar bem o que é que é verdade, o que não é verdade, o que é que é o bem e o que é que é o mal. E, e, e ao, nível da tecnologia, ao nível das tecnologias, é o facto de nós sermos cada vez mais manipulados, manobriados pela tecnologia. Um, de vermos aquilo que... que, que eu, eu tava, olha, por acaso tem, tem graça que eu estava justamente a falar com a minha filha outro dia, minha filha Inês, e estava-lhe a dizer ó oh, filha, olha, tu já, entendi, tu já percebeste que um, aquilo que tu consomes, tu podes achar que és do livro, mas não és assim tão livre, filha. Porque olha, tu no Spotify ouves sempre as mesmas músicas e ouves as recomendações das músicas. Às vezes, e ela até tem uma boa cultura musical, porque nós gostamos imenso de ouvir música lá em casa, ela canta, é isso, é, e, e o pai está sempre a pôr outras músicas, que ela já sabe que é, Ela até tem listas que é... Música para ouvir com os velhos. Ou <risos> é? oh, agora ou isso, isto. Pronto, ela até é bastante diversificada. Mas a forma como nós como ela consome uh, streaming ou como consome uh, uh, também as músicas assim acabam por condicionar muitas propostas dela, não é? Ou mesmo em termos das compras online, se nós tivemos uma grande aceleração daquilo que é o comércio eletrónico durante a pandemia, mas nós temos imensas recomendações e promoções que são feitas à medida dos nossos hábitos de consumo. Portanto, nós cada vez somos menos livres, não é? E cada vez somos mais condicionados e somos uh, manipulados. Uh, Pode haver uma manipulação boa, pode haver uma manipulação, pelo menos, boa. Por isso é que eu acho que a maior parte das pessoas adoraram a mensagem em forma como a Vodafone comunicou. Esta mensagem final que eles comunicaram, não é? Que nós estamos sempre pelo lado do bem. E é isso que as pessoas querem sentir, é essa segurança. Nós estamos sempre pelo lado do bem. Nós vamos garantir que aquilo que fazemos é sempre em porol do bem da humanidade, do bem da sustentabilidade, do bem do nosso planeta. E só que depois, por outro lado, também ouvimos estas notícias que vão sempre a dizer de, das multas que são passadas às grandes empresas, porque é mais barato uma grande empresa. Aliás, a grande mensagem que passou este ano na, no Web Summit foi justamente que a, a grandes empresas é mais barato pagar-lhes as multas do que introduzir os processos para fazerem compliance com as regras existentes. Pá, isto, pronto, quanto mais a gente sabe, mais a gente se assusta, não é? Sim, nós tínhamos ali uma, uma mistura entre um bloco informativo e um bloco de entretenimento, não é? Uh, mas, pa, mas isso é a minha visão. Sou eu, Sandra, que estou a ver o telejornal. Se calhar uh, os meus vizinhos e outras pessoas apreciam isso, não é? Portanto, é muito difícil nós darmos aqui uma opinião muito, muito generalizada, porque depende muito do, do indivíduo e eu sei que os mídias correm atrás das audiências para terem aqui alguma fonte de receita. Uh, se o povo quer, o que é que se vai fazer, não é? <risos> Agora, eu acho que efetivamente houve aqui uma, uma profunda alteração de imensos modelos de negócio, por causa da, da, do digital, os media foram um deles, e, e não vai ficar por aqui, porque o que é que nós estamos a fazer aqui, João? Estamos a fazer o quê? Um podcast. Né? Podcast. Há de haver pessoas que vão perder tempo para ouvir este podcast. <risos> perder ou investir, sei lá, vão-se divertir, espero eu, uh, mas um, opa, há um tempo atrás e isso era é impensável, eu consumo um shot informativo todos os dias de manhã, informativo, eu num podcast, eu ouço um podcast quando passei o cão todos os dias de manhã, Pronto, não, vejo, não vejo o telejornal da manhã, não vejo as notícias da manhã, não vejo nada, nem rádio ouço de manhã, ouço, portanto há, há hábitos de consumo que vão as pessoas estão a mudar os seus hábitos de consumo e, e eu acho que quem conseguir descobrir qual é a sua fórmula, o seu, o, o seu, o, a sua mistura de sucesso, é que vai conseguir gerar as receitas que lhes permitam. Porque pois, isto é um círculo vicioso, não é? que é, se eles não têm, se não têm audiência, não têm receitas, não têm receitas diminui o número de pessoas que têm numa numa numa redação e se diminui o número de pessoas que têm uma redação, também não conseguem fazer um, um trabalho tão profundo, não é? recebem notícias de uma agência noticiosa, recebem os press que lhes chegam das agências de, de assessoria da imprensa e trabalham com base nisso. E, portanto, e, pois, é sempre o mesmo porque nós, quando esperamos, não se quando esperamos uma notícia, disparamos todos os órgãos. E, portanto, é normal que depois a informação saia repetida em vários órgãos. Pronto, e, e isto é só um pequeno exemplo, mas eu acho que... Opa, não, tenho, não tenho nenhuma fórmula de sucesso. Uh, acho que... Eles, eles vão de fazer, nos uh, meios de comunicação, vão de fazer os seus focos grupo com a tipologia de clientes que eles querem, que eles acham, e procuram-se constantemente reinventar em função disso. Agora, aqui é muito necessário haver uma aposta em informação de qualidade isenta e independente, isso é, uh, mas até é uh, aquele, aqueles blocos que agora existem para dizer se é verdade ou mentira, Epá, até isso. Às vezes até isso. Eu até fico com dúvidas, porque depois têm informação mais completa do que eles têm ali. E acho que a informação que nos estão a dar é enviesada. O próprio jornalismo, por si só, já devia ter o, o fact-checking antes, à nascência, à partida. porque é que nós fazemos duplo? Revalidação de informação, por exemplo. Uma coisa que eu acho giríssimo nos debates norte-americanos eleitorais. É pá, que eu adorava ter aqui é que... Eu não sei como é que eles fazem aquilo, mas eu acho maravilhoso que enquanto está a decorrer o, o debate entre dois opositores, não é, de, de, de, de, dois opositores políticos, um, eles vão dando sinais de coisas que eles acham que está certo com a sinalização, e assim que acaba, eles fazem fact-checking, mas daquilo que os políticos disseram. E isso é que eu acho que é um jornalismo relevante, não é? Claro que também depende muitas vezes do prisma, porque mesmo tudo o que é de barómetros, barómetros até eleitorais, te fazem uma pergunta e a pergunta depois depende, opa, depende da de, de, de, de, de conotação que tu queres dar, né? a resposta, ah, uh, o governo Y é, é, é contrário a isto. Às vezes não é contrário a isto, as coisas não são assim tão preto e brancas, há ali zonas de cinzento. Isso é, por exemplo, é uma coisa que eu tenho a sorte, <risos> tenho a sorte e tenho o privilégio de ser casada com um deputado, recém-eleito, foi agora foi agora reeleito, mas uh, foi eleito no, no mandato interrompido. E, portanto, e o meu marido não era uma pessoa das lutas políticas, foi convidado como independente, candidatou-se uh, e ganhou e foi eleito deputado. E, pá, e isso deu-nos uma aprendizagem, enquanto família e até para o nosso grupo de amigos, de processos políticos que não chegam à generalidade das pessoas, porque a gente às vezes ouve notícia a dizer, ah, este grupo parlamentar, já nem vou dizer, este grupo parlamentar hum. Hum, hum, hum, chumbou uma proposta pá, que toda a gente imagina, não vamos matar, não vamos sujar esta mesa, ah, uma coisa ridícula, não vamos sujar esta mesa, a gente diz, não, não vamos sujar a mesa. Pá, e, e há um grupo, que, um grupo parlamentar que chumba uma proposta que não vamos chegar à mesa. Mas porquê? Porque o preâmbulo daquela, daquela, daquela proposta é um preâmbulo que tem um conjunto de assunções que, que os outros grupos não concordam. E, portanto, às vezes as pessoas não estão a chumbar a proposta em si, estão a chumbar o pacote global. Porque o pacote global pá, tem preâmbulos com assunções que não faz sentido, não é? Só que isso não passa para a comunicação social, não passa para as pessoas, para a generalidade das pessoas. E às vezes, eu, muitas, muitas vezes eu chegava à casa e perguntava: mas olha lá, mas que é que isto aconteceu? Ah, pá, não imaginas, eles tinham isto, isto, isto, isto. A sério, tinham lá isto. Mas que é que isto não passa? Não é? Uh, e nós fizemos imenso, nós procuramos também educar <risos> os nossos amigos e os nossos familiares sobre estas temáticas. É difícil tu encontrares jornalistas especializados em temáticas. Uh, e os que tens tem uma faixa etária já bastante uh, avançada. Um, nós detectámos isso também, agora sentimos isso mais recentemente, nós lançámos uma iniciativa nova. Uh, eu sou uma idiota. <risos> Coisas que eu vou sabendo, que vou-me percebendo, que ouço falar, entretanto falo contigo tu dizes uma coisa, depois falo com outra associado que me diz outra coisa, pá, e depois aquilo junta-se tudo e parece que se faz a luz, não é? Portanto, eu, uh, uh, e uma das coisas que, que eu já andava aqui a energizar a nossa secção de, das cidades, nós temos uma secção APDC para além da de, de, de, de associação, por assim só dizer, depois tem grupos de trabalho especializados. Temos uma dedicada ao empreendedorismo digital, que é no fundo apoiar aquilo que são startups e, e, e, e o empreendedorismo. Temos uma dedicada ao a Portugal Outsourcing, que é Outsourcing e Nearshore Tecnológico. No fundo é a nós prestarmos serviços tecnológicos para outras empresas, para outros países e também de de fazermos esses serviços a partir de cá de Portugal, que resultou da função de uma outra associação na PDC, por isso até foi a primeira secção a ser criada. Depois temos uma de, que era de Smart Cities e que agora foi mudada para Healthy and Sustainable Cities, que é o novo paradigma das cidades. Não é só serem inteligentes, mas é serem sustentáveis e inclusivas, saudáveis e healthy and sustainable saudáveis e sustentáveis, e temos o mais recente, tecnologias imersivas, a realidade aumentada, a realidade virtual, que criámos em 2020 também, no ano da pandemia. Portanto, já quando se antevia que isto ia ser aí um boom de crescimento e ainda não se falava tanto no metaverso e tudo mais. Mas, entretanto, para te dizer que eu senti agora esse tema da, do jornalismo muito especializado, porque no contexto de um, de um prémio que nós criámos, que é Cidades e Territórios do Futuro, e este, Prémio tem nove categorias e então nós queríamos convidar jornalistas que trabalhassem em cada uma das novas categorias, que tivessem um focozinho de interesse mais por essa categoria, porque também nos ajudam a perceber uh, não só uh, uh, a eventualmente passar a palavra não é, uh, sobre esta categoria, sobre este prémio, mas também ajudar a perceber o que é que é relevante uh, dentro daquela categoria, tendo em conta este foco de maior atualidade, não é? Um, e foi muito giro porque lançámos o desafio à nossa agência, da assessoria de imprensa, para nos tentar encontrar jornalistas para cada uma das categorias. Eles demoraram um bocado, mas chegaram lá. E a faixa etária dos jornalistas que eu tenho dentro da, dos prémios, passam pessoas como eu. <risos> não, já é assim, malta já pronto, já há 45 anos, não são pessoas que chegaram agora ao mercado de trabalho com 25, 26 anos. Um, e, e, pronto, e, tá, e também está a ser uma experiência engraçada de, de procurar uh, juntar estes universos de do território, das cidades uh, e de como é que nós tornamos estes espaços mais aprazíveis para, para a população em geral, para a vivência em geral, mais sustentáveis, por meio da tecnologia. Portanto, o objetivo deste prémio é sempre de que forma é que a tecnologia pode ajudar nestas várias categorias de, de, de, de saúde e bem-estar, ou da hospitalidade e do turismo, ou das qualificações. Também temos ao nível das qualificações, portanto, é uma forma indireta de ajudar novamente o tema das qualificações. <risos> é assim, eu, eu quando há te falei que aquilo que me assusta mais como profissional e como pessoalmente é realmente ter a tecnologia ao serviço da humanidade é que eu acho que a gente vai estar sempre ultrapassado porque há sempre alguém que descobre uma forma de utilizar a tecnologia para bens que não uh, os benéficos, por assim dizer. Um, porque se tu pensares naquilo que é, por exemplo... Uh, com base em formação factual que tu dispões, hum, ter-se um, um algoritmo que te uh, todos os dias dá as previsões meteorológicas, isso pá, é benéfico, que é uma coisa rotineira. A gente pode tirar essa rotina a alguém uh, que pode fazer só uma supervisão para ver se efetivamente o algoritmo está a correr bem e está a dar a informação certa, mas há de ser sempre mais ou menos a mesma coisa, não é? ou, por exemplo, uma leitura de bolsas, se for uma coisa factual também. É uma coisa que não tem grande impacto no bem da humanidade, por assim dizer, não é? Pode ter, pode escutar mais dinheiro, pode ter um bocadinho mais, mas... Agora, esses exemplos que estávamos a falar de, de teres um, um programa que, com base em keywords, te gera um texto, ou te faz uma notícia, ou te faz um trabalho académico, não é? Eu lembro-me que, na minha última experiência, já foi aqui na Universidade Europeia, foi o último sítio onde dei aulas, todos os trabalhos dos meus alunos eu tinha que passar por um programa de detecção de plágio. Mas pronto, mas isso, também já há programas que, justamente, quando geram os trabalhos e quando alteram os programas, já alteram de tal forma que não é plágio. Portanto, passa mesmo pelo, pelo que referias de termos uh, alunos, uma, e eles são muito mais... Uh, Uh, nativos digitais do que eles são nativos digitais não é muito mais eles são nativos digitais nós não nós corremos eu ainda nasci no tempo em que não tinha telemóvel nem tinha computador e tinha quatro canais três canais de televisão <risos> portanto uh, eles já são nativos digitais portanto a propensão que eles têm para acompanhar aquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos é muito superior a, ao nosso à nossa um, mas eu acho que nós vamos passar por essas duas todas não eu acho mesmo que a gente vai passar Uh, acho que tem que haver, é, uh, pá, se calhar, pois é o tema da regulação. Quanto mais regulação, mais burocracia, mais impedes o crescimento, mas alguém que tem outras políticas que quer crescer mais economicamente e, portanto, não é tão protetor, não tem tanta regulação e, tu, e, e andas a correr atrás da previsão, isso é eterno dilema entre a Europa, Estados Unidos e a China, não é? Uh, e a Europa até tem feito alguma regulação. Um, do que foi exemplo, o exemplo do RGPD, o RGPD quando foi implementado ou antes de ser implementado toda a gente achava que iria ser um bicho de sete cabeças algumas empresas ainda se debatem com algumas dores de crescimento do RGPD uh, até de interpretação, porque depois às vezes há formas muito muito by the book ou, ou com pouca, não é flex... ou seja, as regras não têm que ser flexíveis mas há um entendimento, há um princípio da lei que tem que ser cumprido, não é? E às vezes há pessoas que estão a implementar RGPD, Data Office Provider, que acabam por ser, officers que acabam por ser muito by the book, não têm em mente aquilo que é o sentido da lei que estava a ser efetuado. Nós agora até debatemos-nos recentemente com um tema desses, a propósito de uma divulgação de uma informação, e se se o objeto de uma instituição é fazer uma determinada ação e se tu te inscreves, imagina, num organismo público, para beneficiar desse serviço, tu não tens que o serviço não tem que te perguntar se tu queres beneficiar desse serviço. Ou seja, se tu te inscreveste naquela instituição para beneficiar do serviço, eu não tenho que te perguntar porque faz parte da minha missão, não é? Pronto, e há pessoas que fazem esta interpretação muito by the book e depois levantam aqui os temas de, de implementação, mas voltando um pouquinho antes, ao RGPD, quando foi quando antes de ser implementado eram bicho de sete cabeças e depois acabou por conseguir ser implementado e tem bastantes vantagens. Ainda há pouco tempo estávamos a organizar uma conversa em torno da economia de dados e uh, uma das empresas que tem uma multinacional portuguesa que está em vários mercados e veio dizer que pá, para eles foi espetacular porque finalmente ficaram com o mesmo enquadramento legal nos vários países em que operam e que não têm que ter diferentes tratamentos de dados, pessoais ou não pessoais, porque também os dados podem ser pessoais ou podem não ser pessoais, um, em, nas diferentes geografias em que operam. ou seja, às vezes eu ver uma uh, esta regulamentação a nível europeu também traz muitas vantagens, porque dá um sentido de previsibilidade de, de enquadramento jurídico e do que é que as empresas podem fazer a nível europeu, e portanto também lhes dá uma vantagem face àquelas que têm que estar constantemente a, a adequar os seus procedimentos, os seus processos, em função da geografia em que estão implementados. Portanto, isto para te dar conta que eu, eu eu sinto mais confortável morando na Europa, <risos> Uh, sobre aquilo que é o desenvolvimento tecnológico, acho que há custos que nós vamos ter que pagar, mas eu sinto muito confortável pagar esses custos de, de, de burocracia, de implementação, de regulação, uh, do que sentir que estou que é um, que é, que num, num, numa geografia em que quem tem o olho é rei. <risos> eu prefiro de um por todos e todos por um do que quem tem o olho é rei. Portanto, sinto mais confortável nesse, nesse paradigma de haver alguma relação tecnológica.